E deu a loucura na Animania, gente! Olha só que promoção agora pro Natal! Que promoção pro final de ano! Em kits, gente! Olha só! Todos esses kits aqui, olha, eles estão, já estão na promoção, né? Eles ficaram o ano todo na promoção, tá? Então, e agora tem mais o cupom que a Animania colocou para ganhar 50% de desconto em cima do valor aqui, ó. Exemplo, esse kit aqui, ó. 31 moldes com, que tem seis modelagens, ele vai sair por 50 reais. Na promoção ele tá por 100 reais. Aí você vem comprar aqui. Olha só, gente, olha só. E digita aqui, gente, esse maravilhoso cupom. Kit 50% off, dá ok. E olha só essa maravilha, ele vai para reais. Isso é em todo, todos os kits, tá? Todos os kits 50% off. É a promoção de final de ano, a promoção de final de ano da Animania. Olha só, gente, são vários kits a 50% off. Olha só, maravilhoso, né? Então aproveite, gente, são muitos kits. Aproveite já para garantir aquelas modelagens para o teu ateliê. Não perca essa oportunidade, tá? Essa promoção, esse cupom é válido até dia 31 de dezembro. Então não perca a oportunidade. Corre, corre, corre para site Animania Pet Mold, gente. Essa promoção é maravilhosa, Corre lá, lembre, o cupom é KITS50OFF, é só digitar ali na aba cupons, tá bom? Beijos!